O grande vilão do estresse no trabalho é o caminho da insanidade. E o pior é que você pode estar no caminho da insanidade e não sabe disso. Lembra aquela frase famosa do Einstein? Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, você já fez isso? Eu já fiz! E mais de uma vez! Tanto que eu vou te passar uma lista de insanidades para ajudar você a descobrir se você está no caminho da insanidade ou se você está na direção certa. Eu chamo de o caminho da insanidade por causa da frase do Heist, né? E por causa de uma piada que eu ouvia. Dois colegas de trabalho se encontravam no intervalo e sempre perguntavam a mesma coisa um para o outro. E aí, como é que está a vida? Como é que está o trabalho? E a resposta era sempre a mesma. Correria, correria. Correria, correria. E isso se repetia praticamente todos os dias. Aconteceu alguma mudança lá e eles ficaram um bom tempo, você anos, e depois de muito tempo eles se encontraram. E adivinha qual é que foi a pergunta que um fez para o outro? E aí, como é que está a vida, como é que está o trabalho? E a resposta foi loucura, loucura. Os dois estavam no manicômio. É isso mesmo. A correria, a correria leva a loucura, loucura. Eu encontrei a direção certa e me livrei do que eu chamo de o caminho da insanidade. E descobri algumas coisas que talvez... Talvez não seja o seu caso, mas eu vou te passar uma lista de características de quem está neste caminho da insanidade. O primeiro passo para encontrar a direção certa e sair do caminho da insanidade é observar como você se relaciona com o trabalho. Depois de uma década treinando e capacitando os profissionais, eu identifiquei basicamente cinco formas como as pessoas se relacionam com o trabalho. Eu vou explicar cada uma delas mais adiante, mas pode ter certeza que tem uma delas que dá mais certo. Então vamos ver as características de quem está no caminho da insanidade. Vamos lá, então. Você está no caminho da insanidade se você tem uma quantidade enorme de tarefas no dia-a-dia dia e não consegue gerenciar adequadamente todas elas, se você não tem tempo para cuidar de si mesmo, se você não consegue fazer uma atividade física, se você não tem tempo para os filhos, amigos, famílias, se você não consegue fazer uma coisa simples como ler um livro tranquilamente, caminhar pela praia, brincar com o filho, etc. Você está no caminho da sanidade se você não tem tempo para aprender algo novo, para lançar o seu próprio negócio. Se você, no final do expediente, acaba com a sensação de que o dia não rendeu. Se você acorda de manhã com a sensação de que não vai dar para fazer tudo, nem tem vontade de sair da cama. Se você tem tempo livre e acaba adiando, não realiza e sente que a vida não progrede. Se você tem uma jornada de trabalho enorme e fica com a sensação de que a vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se você não consegue levar adiante seus projetos pessoais. Sua vida pessoal, sua vida profissional, não precisa ser assim. E para mudar, não precisa jogar tudo fora e começar de novo. Porque se você não mudar a forma como você se relaciona com o trabalho, vai acabar voltando tudo do mesmo jeito. É por isso que qualquer coisa que você começar, enquanto ainda estiver no caminho da insanidade, vai acabar no vazio. Ou te trazendo mais problemas ainda. Por quê? Porque está na direção errada. Pois o caminho da insanidade pode levar uma pessoa ao que a ciência chama hoje de a Síndrome de Burnout. Tem um vídeo fala falando isso, como evitar a síndrome de tribunal e o desgaste profissional. Procura aí que você vai achar. Para encontrar a direção certa e se relacionar corretamente com o trabalho, é preciso antes conquistar um alinhamento interno. Isso vai ajudar você a encontrar o seu valor e acelerar o seu crescimento. Eu falo sobre o alinhamento interno e o que isso tem a ver com a inteligência emocional no vídeo O Segredo da Inteligência Emocional. Bom, agora eu te peço que compartilhe com a gente o que você aprendeu com esse vídeo. Quais foram os insights que você teve, isso pode ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando. E se você achar que esse vídeo foi útil para você, por favor deixe seu comentário aqui embaixo, clique no botão curtir, pois isso nos ajuda a inspirar mais pessoas através da Academia do Profissional. Vamos juntos desenvolver o profissionalismo. Assine meu canal no YouTube, curta minha fanpage no Facebook, assine minha lista de e-mail, Assim você garante que receberá todos os meus conteúdos para ajudar você a levar o seu profissionalismo para o próximo nível. É isso. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Até a próxima. Um abraço do seu amigo Gilberto.